tipo 2. O que impede o seu progresso? Critérios estanques acerca do que precisa fazer para os outros antes de poder fazer algo para ele mesmo. O orgulho que o impede de admitir suas próprias necessidades. O sentimento de culpa, de egoísmo que lhe sobrevém quando presta atenção às suas próprias necessidades. A dificuldade em receber o que os outros lhe dão. O que os outros podem fazer para apoiar o seu progresso? Apreciar o seu eu verdadeiro e independente, em vez de deixar-se seduzir pela ajuda que lhes presta ou tornarem-se dependentes dela. Prestar atenção às suas verdadeiras necessidades e perguntar-se perguntar sobre elas. Elogiar-se por dizer não, quando isso é adequado e cabível. Arruma aí, Leandro, tem um pedacinho aí que foi engolido no último pedaço. Obrigado.